Olá, o vídeo de hoje vem falar que o que você pensa ser, você é. Sim, se você pensar ser grande, você será grande. Se você pensar ser pequeno, você será pequeno, porque tudo acontece dentro da sua mente. Aquilo que você pensa, sim, se torna sua realidade. O cérebro, a função dele é realizar. Então, se você pensa que você é capaz você vai ser capaz você será capaz e se você pensar não conseguir você não conseguirá mas não é porque é muito difícil conseguir aquilo é porque você não acredita em você então trabalhe na sua autoconfiança trate cure seus medos seus bloqueios pense em tudo que você deseja ser não existe bloqueio não existe limite porque aquilo que você pensa você é, então como anda seus pensamentos? então o desafio do vídeo de hoje é você por 48 horas pensar somente o que você deseja, o que você quer pensar aquilo que você quer realizar construa a sua realidade, você é co-criador do seu mundo tudo começa pela sua mente, pelos seus pensamentos isso determina seus sentimentos seus comportamentos, isso determina a sua energia, vibre em altas frequências, pense grande, pense no que você deseja ser, pense nos seus sonhos e tudo irá se realizar. Então, esse é o desafio do vídeo de hoje, um grande abraço, se inscreva no meu canal, doutora Michelle Cunha no YouTube, curta, comente e compartilhe os vídeos, um abraço e até o próximo!